Gente, esse vídeo é um pouco sério É... É bem sério, por causa que eu estou com um fundo verde atrás de mim, né? Então é muito sério Ó... Oh. Eu estava só fazendo um teste Eu estava fazendo um vídeo, uma live, na verdade, né? Que nem estava pública Nem estava pública E... E, né? O YouTube comentou, eu tosco? Ele vem e bloqueia a live nem te... Ele tava não listado, tava privado Não tava não listado, eu tô mentindo, né Tava não listada a live, né E o YouTube foi lá E não deixou fazer mais live nenhuma Nem pra fazer teste Tipo, eu não tava nem Nem tava ao vivo, de verdade Eu tava, tipo, só no... Eu só tava testando, né E foi isso Então, né YouTube é... Que todos nós conhecemos esse tempo todo e eu não sei. O YouTube me falou no e-mail quando, quanto tempo que eu vou ficar banido, né? Ele não me falou quanto tempo que eu vou ficar banido, né? Ó, ah, vocês estão vendo o livro do YouTube, né? Ele mandou um texto gigante ali lá, essas porcaria Tudo que ele mandou, eu não tomei aí. Ainda bem que o meu canal não é de live Se, se fosse de live Já era Ela é Então É, pra vocês não se ferrarem Use uma máscara E um efeito de voz <risos> Estou chorando muito Use uma máscara e um efeito de voz grosso Na hora de for fazer live <risos> Pra você não ser banido YouTube ficar... mijando uh, no seu canal. Olha aqui, eu vou, eu vou, eu vou denunciar esse e-mail aqui. Falar que... Ele <risos> no Como estou rindo, muito engraçado, YouTube. Obrigado. O João, o cavalo João. É tudo culpa do cavalo João. Nossa, Deus, eu não fiz nada pro YouTube. Ele vai lá e... BUM! Me banhe, só... bane. Nem o Edinaldo Pereira fez isso comigo. Nem o Edinaldo Pereira. Então, era só isso. O recadinho que eu queria dar. <risos> Joguem o YouTube no lixo, tá? Por favor. Sobe a hashtag aí, bosta de brincadeira. Não façam isso, senão eu vou ser banido. De novo. Então, tchau. Eu só queria dar um aviso lindo.